E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. trazendo mais um vídeo pro canal, Ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Agora nesse vídeo eu trago para vocês um novo servidor aqui, DDTank, e a versão dele é 5.9, versão antiga, se você quiser entrar, vou deixar o link na descrição. Lembrando bem, eu não ganho nada pra divulgar esses servidores, então eu peço pra você que ver, deixar o seu like, inscrever e ativar o sininho e também se tornar um membro pra poder ajudar o canal aí. E o mano, que é o... É o, o link para poder entrar aqui vai ter que curtado Vai ter que esperar 5 segundos, beleza? Porque eu não vou, como que eu falo, divulgar de graça para as pessoas Então é isso, né, mano? E se você quiser me ajudar, é isso aí Mas se você não concorda comigo que eu tô o link Faz o um favor, se desescreve deixa o seu dislike Não é... Eu não obriga ninguém a se inscrever e assistir o vídeo, beleza? Então vamos aqui pra mostrar o servidor Servidor, como que eu falei para vocês, versão 5... 5.9 você entrar, Desse evento aqui, ó evento de peta, tudo aqui ó beleza pausar o vídeo para ver é isso beleza eu sou novato aqui daí eu tenho que fazer as missãozinhas aqui né galera eu vou fazer as missão aqui de pvp servidor o horário tá... tá até botadinho, tem um pouco de gente né mano Vamos lá que é esse pvp como vocês podem ver aí o servidor não tem nem nenhum lag tá bem pouco pra jogar o link tá na descrição né mano muito bom tem um vídeo ontem aí no canal, se você não chegou a ver, assiste lá, porque eu editei muito bem o vídeo, mas eu não vi um apoio grande. Eu fiquei meio chocado, né, mano, porque é foda, né, você pegar, gastar tempo e não ter retorno, né. Retorno, eu digo, na quantidade de gente assistindo o vídeo e também comentando. É muito importante você comentar aí no vídeo, porque, querendo ou não, tô muito ruim aqui, mas beleza, né. Querendo ou não, o seu comentário é que me motiva, mano, eu vou saber que você tá assistindo o vídeo, entendeu? Seu like também que vê, faz diferença no canal, mas seu comentário é a que faz a ma maior diferença, entendeu, galera? Então, deixa seu like e comenta aí, mano beleza? Dá 250 de cupom pro batalha, é um servidor hard, não é um servidor que não faça assim de upar. Então, deve ser por isso que a galera tava comentando muito aqui, mas trocou umas coisinhas legal aqui, ó. Pra vocês verem, já trocou um tal escuro. Aí, beleza? Vou pegar essa daqui, ó, do Yuri. Yori né, pra quem jogou... como que eu falo... Jogou... não que não, desgrava, como que é mesmo? Fiperama, quem jogou Fiperama conhece essa roupinha aqui ó Beleza? Vamos aqui completar essas outras missões que tá tendo aqui ó Vou mostrar pra vocês o que eu quero mostrar o hall da fama Se o hall da fama tiver muito foda mano, vai ser complicado, mas o surfeter tá aí na descrição Sempre vocês pedem pra me trazer novos servidores, porque isso aqui é o que atrai mais gente aqui no canal Bom, eu decidi trazer, então eu espero o apoio de vocês aí no like e no comentário, fechou? Ó, bugu, eu vou matar esse bugão aqui, esse bichão feião Coitadinho do um bichinho aqui embaixo, tá esmagado do gordão Tá ligado, né, meu jovem? Meu jovem, morre pra nós, morre Faz o favorzinho, seja ligeiro e morra Beleza? Galera, eu vou fazer um vídeo aí, é Eu não vou falar o título aqui pra ninguém roubar ideia Mas, vou fazer um vídeo aí pra vocês que vai sair amanhã GG, top demais. Eu fiz uma votação na comunidade. Se você não acompanhar a comunidade lá, já abriu aqui o guerreiro, ó. Nós vem uns itens muito fueiros, mano. Uns itens muito ruim, mano. Na moral. O evento que eles fez aqui de Facebook que deve escutar um ano pra bater, né? Porque vou te falar, pelos itens aqui, só tem que o servidor ter de lucrar pra ficar aí. É, mas na moral, mano. Coloca isso aqui por 10 É, 30 dias, velho. Aí tá complicado, vou Pode falar o um negócio. tirar asa aqui. Uma pedra só, mano, de fortalecimento, nível 5. Tá difícil, hein? quando A condição das duas vezes tá difícil. Tá, das duas Como abrir isso, não? Então, beleza, não tem como, não tem como. Mas se tiver muito like aqui, se vocês quiserem que eu trago mais, isso aí com vocês, né, galera? Aí, ó, Beleza. Acabei de fazer minhas missãozinhas que eu tenho pra fazer aqui E é isso, né? Vou tomar meu cafezinho Porque sem café não tem como sobreviver Galera, deixa o like aí, mano ó. O servidor tá na descrição, o link dele Se você gostou da versão, quer jogar Sempre vou tentar, é, tentar trazer agora, é, Bem com um tempo eu vou trazer uns vídeos aí De servidores Que o caminhão vai passar bem agora. Esperar ele passar para poder falar. Então, sempre eu vou tentar trazer servidores novos. Mas vou trazer o servidor de painel. Porque muita gente ouvi comentando em várias lives de DD que eu tava assistindo. E não conhece mais o servidor de painel. Conheço vários. então tem que ter mandado 35. 35, não. 30. Beleza, né? E eu vou trazer esse vídeo pra vocês. Vamos ver o que, que vai dar. Faz um tempo também que eu não trago esse estilo de vídeo aqui. dos servidores, é beleza. Tem que mandar 25. Eu acho que vai certinho. Mandei menos um pouquinho pra tentar pegar tudo. É coisa se eu matar no dano, matar no tatu. Tá ligado, meu parceiro? Esse modelo. <música> Tripin Beleza, morreu mat Moralzinha? Vou dar um espirro aqui. Ah! Oh! só aquele tipo de pessoa que inspira Saiu, saiu um demônio dentro de mim <risos> Mas beleza né galera Já consegui uns 500 cupons Acho já Batalhando aqui Aí Beleza Deixa eu ver aqui missões getting near bro Coloca esse óculos aqui ah, Beleza Desculpa Mas como eu disse galera, o servidor tá aí na descrição Mas se vocês quiser, entrar, tá? tá aí Não vou evoluir mano, vou deixar pra evoluir como que eu falo, né, depois mano, na hora que eu pegar aquele vídeo, ver se esse vídeo aqui teve foi? Um vou uma evolução pra vocês, beleza? Deixa eu abrir de ouro aqui, então é isso né galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, o link tá na descrição pra você vir jogar, se tiver muito like aqui, muitas visualizações, eu posso trazer a evolução aqui pra vocês, mas depende de vocês e do comentário também, então, até o próximo vídeo. Um abraço do senhor Tietê e falou!